Meu nome é Cido Guesner Júnior, presidente da CDL de Timbó. Mas no período de 2000 a 2004, fui presidente da FCDL Santa Catarina, Federação das CDLs do Estado de Santa Catarina, a entidade que congrega todas as CDLs do nosso Estado. Naquela época que fui presidente, juntamente com Antônio Bis, desenvolvemos um projeto chamado de Ciclo de Palestras, Neste ciclo de palestras, o Antônio bis correu ao estado de Santa Catarina levando conhecimento para lojistas e levando conhecimento para CDLs. O projeto do Antônio bis foi tão bem sucedido que nós demos continuidade e novos palestrantes começaram a fazer parte desse ciclo. E ele existe até hoje na nossa federação. Antônio Bis é um palestrante que mexe com a plateia, cativa as pessoas e traz muito conhecimento. Aqui mesmo, na CDL Timó, já fizemos eventos de aniversário da entidade, onde lotamos o auditório. E, ao final, todos saíram muito ah, satisfeitos. Antônio Bis, como palestrante, ele é muito bom e tem o nosso, o nosso apoio.